Olá, eu sou Luciano Subirá e estou passando aqui para recomendar um livro extraordinário. Me abençoa demais. É o Kryptonita, o livro do John Bivir, um dos meus autores prediletos. É não apenas uma instrução bíblica de alto nível, mas uma mensagem de alinhamento profético para a nossa geração necessária e revolucionária. Acesse o nosso site orvalho.com e adquira o seu.